Eu sou Leone do Empório Vestidos, nós somos uma loja hoje com vestidos das maiores grifes é, aqui de São Paulo e também temos nossa estrutura estilista também, onde podemos desenvolver o seu vestido é, sob medida de acordo com o que você, noiva, sempre sonhou. Eu sou Renato braço sou aqui da empresa Casais e Convites trabalhamos com todos os convites em geral casamento, corporativo, aniversário estamos aí também em todas as mídias sociais para quem quiser nos acompanhar Olá, meu nome é Roberto, eu sou da Insta Smile Tóquem Fotográfico. Nossa máquina bate a foto, revela na hora. Você pode escolher o filtro colorido, preto e branco. Escolher o filtro, você pode enviar pelo WhatsApp a única máquina do Brasil que envia foto para o WhatsApp em tempo real. E podemos também revelar quantas cópias quiser da mesma foto. Qualidade Canon, só Insta Smile tem. Gente, boa tarde, Eu sou o um Fabrício aqui da Bela Caramba fábrica de alianças, estamos hoje aqui na Expo do Demigrantes, tá? Estamos com o outilete especial das alianças, vem visitar o nosso estande aqui para vocês saberem melhor sobre essas condições. da Agenda Dia a Dia dos Noivos, é uma revista direcionada para noivas como planejar o casamento. Entra no nosso site, agenda-dia-a-dia-dos-noivos.com.br se cadastra para receber gratuitamente. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Sony, eu sou da Companhia do Riso, aqui a gente faz aniversário, comemoração, festa de 15 anos, eventos em geral, meu. Seja o um riso você também. a gente é um trio de música acústica, né? Então, internacional. A gente faz clássicos que vão dos anos 60, com algumas misturas com músicas atuais e focando mais em repertórios que não morrem nunca, né? Então, bastante Elvis, Beatles uh, e coisas de hoje que tem a ver, Bruno Mar... E num formato bem compacto, né? Um formato que pode ver no vídeo, Lays, cabe em qualquer, em qualquer lugar. É isso, a gente faz cerimônias, recepções, coquetéis. Sim. Meu nome é Dunk Funk Trio, tem Instagram, Youtube